Eu sou um desses caras muito importantes que você não conhece. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto extremamente relevante. Solta o vídeo. Você consome muitos produtos industrializados? Habitualmente, esses produtos fazem parte da rotina alimentar de muitas pessoas. E todos eles prometem maravilhas na embalagem. Pai, pai, olha ali! Eu quero aquele ali! mas não é na parte da frente do rótulo que as informações mais importantes estão. Para saber o que está levando para casa, é necessário ler com atenção a tabela nutricional e a lista de ingredientes. A tabela nutricional contém dados que são determinados em testes laboratoriais e mostra os valores nutricionais em cada porção. A lista de ingredientes das embalagens é apresentada em ordem decrescente, o primeiro ingrediente na lista é aquele que aparece em maior quantidade, já o último é o que menos está presente no produto. Essa lista pode apresentar vários nomes difíceis e desconhecidos para a maioria dos consumidores, por isso fique atento, alguns desses ingredientes adicionados ao alimento talvez não façam bem à sua saúde. Muitos produtos encontrados nas prateleiras contêm ingredientes que são provenientes de alguma modificação genética. Eles são identificados na embalagem pela letra T envolvida por um triângulo amarelo. Este é o símbolo dos alimentos transgênicos. Porém, a legislação sobre rótulos está sempre mudando e nem sempre é respeitada pelos fabricantes. Tenha sempre em mente que cada embalagem é uma propaganda e como tal, pretende convencer você. Fique atento! A qualidade dos produtos que consumimos está intimamente ligada à nossa saúde. Por mais que a rotina seja agitada, é preciso prestar atenção aos detalhes das embalagens dos alimentos. Pois isso pode fazer toda a diferença na melhoria da nossa qualidade de vida.